Mudanças climáticas no mundo Previsões de neve no Rio de Janeiro Calor excessivo e incêndios na Europa e pelo mundo Migração frequente de animais e o comportamento anormal do ser humano Trombas d'água, tufão, tornados, maremotos, erupções vulcânica, terremotos em vários lugares e muitos outros agentes da natureza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 Na parte física do planeta, compreenderão o que está causando as pequenas e grandes destruições, proveniente do céu, da terra dos mares, e oceanos, e os fenômenos estranhos que estão surgindo em muitos lugares, e ainda as convulsões causadas pelo núcleo da Terra. Muitos idosos já notaram que a Lua e o Sol já se mostram com sua luz e seus raios invisíveis, bem mais intensos que algumas décadas passadas. Na saúde, compreenderão sobre a volta das epidemias antigas ou que foram erradicadas, e outras novas que surgiram e surgirão, e ainda as doenças estranhas que estão tirando o sono de muitos médicos e cientistas. Na fauna, compreenderão sobre as migrações e imigrações dos animais e seus comportamentos anormais agressivos ou estranhos do reino vegetal compreenderão que alguns estão em extinção ou se atrofiando outros estão se evoluindo e novos estão surgindo no campo psíquico compreenderão sobre as agitações e inquietações dos seres humanos bem como suas atitudes e revelações precipitadas ou irrefletidas e as violências em todos os quadrantes do globo terrestre, que não param de aumentar, em gênero números e grau. E com isso, vai formando aos poucos um caos nunca visto por nenhum ser humano. O conjunto de vídeos, contém as principais profecias conhecidas há séculos e milênios. Foram avaliadas no final das últimas décadas do século passado, até os dias atuais, pelo astral superior, a mente cósmica. Atenção! Esse vídeo foi criado com fragmentos da série principal com 10 vídeos, que esclarece com todas as letras e números, o que está acontecendo com nosso mundo e seus habitantes. Encontrarão a playlist com os 10 vídeos, no final desse vídeo ou em destaque no canal Corolário.